Oi, eu sou o Cup, e uma coisa que eu gosto muito de fazer para passar o tempo é editar fotos. Às vezes eu abro uma foto e simplesmente me desafio a fazer alguma coisa nela. E com isso, às vezes saem umas coisinhas bem legais, e eu gosto, e eu posto no meu Instagram, e etc. E por isso eu te recomendo seguir meu Instagram, que é arroba apenas então fica aí a dica e Uma coisa que eu sempre gostei foi daquelas maquiagens Estilos galáxias que algumas pessoas fazem sabe? Eu acho isso muito legal E como eu não tenho maquiagem, muito menos sei fazer isso Eu tentei fazer isso por edição E eu gostei bastante do resultado E eu não sou nenhum photoshopper profissional Ou nada disso, nem sei nem mexer no photoshop direito Mas na verdade eu acho que isso é bom Porque isso quer dizer que o que eu fizer Não precisa de experiência pra ser feito por você também Enfim, vamos para a edição O aplicativo que eu uso se chama PixArts Inclusive, ela podia já tá me patrocinando, né? fica de bem, ó Eu tô aqui com o aplicativo aberto Eu escolhi essa foto, como vocês podem perceber <risos> Faz um tempinho, porque o meu cabelo tá bem diferente Ele tá bem loiro aqui Mas eu escolhi essa foto aqui porque é, aparece bem no meu rosto Então vai dar pra mostrar bem como é esse negócio de fazer a maquiagem aqui o efeito ficar no rosto E também eu tô com os olhos fechados Então é mais fácil de fazer esse efeito ficar legal Porque aí não precisa se preocupar com tirar o efeito dos olhos depois Tá, a primeira coisa que eu faço é porque Não sei se vocês já viram daquelas bonecas Self Guts E sempre parece que estão meio doentes Ou alguma coisa assim E o nariz ele tá bem vermelho Então eu gosto de imitar esse efeito Do vermelhidão no nariz Porque eu acho que fica legal <risos> Não tem nenhuma justificativa Eu acho que fica legal Então pra fazer isso eu vou aqui em efeitos E vou para cores E vou em colorir Aqui em colorir eu mudo a matiz Pra ficar vermelho Vou aqui na borracha Clico nesse ícone aqui de baixo, que é pra inverter, pra tudo deixar de estar vermelho. Vou no pincel e agora eu vou fazer o vermelho ficar só nessa região do nariz aqui e um pouquinho aqui do lado, pra realmente ficar parecendo como se eu tivesse gripado ou doente. Mas claro que você vai pegando o pincel, vai modelando ele, pra deixar as transições mais suaves. Porque se ficar muito brusco vai ficar meio estranho, não vai ficar realista, vai ficar meio feio. Aí aqui eu mudo um pouquinho o desvanecimento. Pra poder não ficar tão vermelho assim Agora você já pode perceber que ele ficou um pouquinho mais opaco Perdeu um pouco do brilho E eu acho que isso fica um efeito legal no final das contas Esse efeito aplicado, agora vamos fazer a parte que realmente interessa Que é de colocar o efeito da galáxia Pra isso você vai em adesivos vai na aba de descubra Pesquisa aí Galaxy Qualquer coisa pra achar galáxia. O aplicativo em si ele já vai ter vários adesivos de galáxia. E o que importa agora é de você encontrar uma galáxia que você goste Pode ser uma dessas imagens sólidas mesmo Na verdade eu prefiro que seja uma dessas imagens mais sólidas E Eu mesmo vou escolher essa aqui Com o adesivo escolhido, você vai diminuir um pouquinho a opacidade para você poder saber onde é que você tá colocando essa imagem E você vai escolher a parte que você vai querer que fique nessa parte do rosto Você só coloca em cima assim Agora você vai com a borracha Apaga tudo <risos> Porque aí você vai desenhar só onde você quer que fique Gira bastante da dureza, porque essa parte tem que ficar bem suave E agora você coloca no seu nariz e puxa para suas bochechas Uma coisa que você pode fazer também, no caso dessa, desse aqui em específico É puxar um pouco para os olhos também Porque fica parecendo é uma maquiagem do olho também E fica muito legal Vou fazer isso e lembre de quando você estiver fazendo essa parte do nariz, você tirar um pouquinho assim pra maquiagem ela não ficar nessa parte do nariz. E aí bom que cria uma, re... uma ideia de relevo e ela não parece ser tão falsa. Agora que tá feita, você vai ver que ela só tá desse jeito porque ela é o... tá mudada a opacidade. Mas você volta aqui a opacidade e mesclar você procura um efeito que fique interessante no seu rosto. Eu percebi que isso aqui, o que vai ficar interessante vai depender da sua foto original, se ela estiver clara ou se ela estiver escura Mas eu geralmente acho que o sobrepô fica bom Eu acho que vai ser isso que eu vou usar Sobrepô, 80% de opacidade E eu achei bem legal Só que como eu acho que ele não tem brilho suficiente nessa imagem No momento, eu gosto de adicionar mais brilho Então aqui ainda, procurando Galaxy Eu procuro por alguma imagem que esteja brilhosa Você pode usar tentar fazer outras pesquisas Mas eu geralmente acho tudo só pesquisando o galaxy mesmo. Eu escolhi esse brilho aqui. O que eu vou fazer vai ser a mesma coisa, basicamente. Escolher onde é que eu vou deixar ele. Uso mesclar pra deixar ele num efeito que fica bom. Vou adicionar, fica muito legal, só que ele fica muito forte. Se for usar ele, eu diria pra você diminuir a opacidade. Mas eu acho que vou deixar o sobrepor também. Agora eu pago tudo pra escolher deixar só onde eu quero. Eu acho isso muito. <risos> Muito revigorante, é acho muito gostoso de ficar fazendo isso aqui. Tcharam! Sem com brilhinhos. Sem brilhinhos, com brilhinhos. Feito isso, já tá o efeito aí, basicamente. É esse o efeito. Uma coisa que eu ainda gosto de fazer mais às vezes é de pegar, colorir e fazer umas coisas ainda mais loucas e galácticas. Por exemplo, jogar um batom roxo. Olha que louco. Eu acho isso muito legal, porque aí eu posso ter qualquer batom e eu não tenho batom. Olha que louco. Olha que louco, gente. Já ficou muito irado Realmente parece que eu tô com uma super maquiagem Eu deixei esse aqui que é mais suavezinho Feito isso, basicamente o efeito já tá pronto Em algumas fotos eu ainda fiz mais efeitos mais loucos Mas isso aí não tem muito a ver com o efeito principal. Mas eu gosto bastante de fazer essas coisinhas. Lembrando que você já pode tirar uma foto pensando que você vai querer deixar essa parte visível. Você vai querer, talvez, deixar os seus olhos fechados também. Talvez você queira deixar já num clima meio espaço. Mas, por exemplo, teve outra foto que eu tirei, que foi essa aqui, que eu tirei já pensando em fazer esse efeito. Aí eu deixei o fundo cinza e depois coloquei uns cristais e não sei o que lá, pra ficar um efeito bem mais legal. Mas enfim, esse é o efeito que eu queria mostrar pra vocês, como eu fiz. E se você gostou, se você fizer um, me fala comigo, gente. Manda pro meu Instagram, fala, me marca, faz alguma coisa pra eu saber também, porque eu acho que seria super legal. Esse vídeo, ele é meio extra dentro das coisas que eu faço. Eu tô experimentando, eu nunca tinha feito um vídeo assim, meio tutorial, alguma coisa. Eu posso explorar mais esse tipo de coisa. Se você quiser, você pode dar dicas aí de o que eu posso fazer. Talvez você queira saber alguma coisa sobre como eu tiro foto, sobre como eu edito foto, sobre como fazer algum outro tipo de edição pode ser legal, de uma forma ou de outra espero que você tenha gostado desse vídeo e me siga nas redes sociais, você já sabe o meu Instagram e todas as minhas outras redes sociais são o mesmo link arroba apenas cup, então siga, até mais